CAPÍTULO XIII – Henry Slade e o Dr. Monk. Os efeitos que inteligências desconhecidas podem ocasionar no ambiente físico, quando encontram condições materiais para sua manifestação, têm sido demonstrados por tantos médiums com vários graus de força psíquica e por vezes de honestidade, que se torna impossível fazer deles uma relação. Aos uns poucos, no entanto, de considerável destaque, inclusive pelas polêmicas públicas a que deram origem. Por esse motivo, devem ser citados numa história do movimento espiritualista, ainda que suas carreiras não estejam em de suspeição. Trataremos assim, neste capítulo, das histórias de Slade e de Monk haja vista o papel significativo que desempenharam em sua época. Henry Slade, o consagrado médium de escrita em Ardósia, apresentou-se publicamente na América durante 15 anos antes de chegar a Londres no dia 13 de julho de 1876. O coronel H. S. Alcott, antigo presidente da Sociedade Teosófica, declara ter sido responsável, juntamente com Madame Blavatsky, pela visita de Slade à Inglaterra. Parece que, como o grão-duque Constantine da Rússia desejasse realizar uma investigação científica sobre o espiritualismo, uma comissão de professores da Universidade Imperial de São Petersburgo solicitou ao coronel Olcott e à senhora Blavatsky que selecionassem entre os melhores médiums americanos, um que pudesse ser recomendado para as experiências. Escolheram Slade, não sem antes submetê-lo por várias semanas, a testes rigorosos diante de uma comissão de céticos. Em seu relatório, afirmaram estes que Foram escritas mensagens e ardósias duplas, por vezes amarradas e lacradas em conjunto, enquanto permaneciam sobre a mesa à plana vista ou eram colocadas sobre as cabeças de membros da comissão ou presas na parte inferior do tampo da mesa ou, ainda, seguras por um dos participantes, sem que o médium as tocasse. Foi a caminho da Rússia que Slate passou pela Inglaterra. Um representante do World, de Londres, participando de uma sessão com Slade, logo após sua chegada, escreve-o da seguinte forma. Temperamento ansioso, mas controlado, rosto místico e sonhador, feições regulares, olhos expressivos e luminosos, sorriso quase sempre triste, gestos elegantes e melancólicos, Tal foi a impressão que me causou esse homem, alto e gentil, que me foi apresentado como Dr. Slade. Ele é o tipo de pessoa que, numa assembleia, se destacaria como entusiasta. Diz o relatório da comissão Sybert que ele tem cerca de seis pés de altura e um corpo inusitadamente simétrico. E que... Seu rosto atrairia atenção em qualquer lugar, pela beleza em comum. Em síntese, um homem digno de notas sob todos os aspectos. Desde que chegou a Londres, Slade começou a dar sessões no próprio local onde se hospedara. Russell Square, Upper Bedford Place, 8. Seu sucesso foi imediato e expressivo. Não apenas a escrita era obtida de modo evidente e sob rigoroso controle, sendo mesmo usadas as ardósias trazidas pelos assistentes, mas também a levitação de objetos. Além disso, mãos materializadas eram observadas em plena luz do dia. O editor do The Spiritual Magazine, o mais sobre qualificado periódico espiritualista da época, escreveu... Não hesitamos em dizer que o Dr. Slade é o mais notável médium dos tempos modernos. O Sr. J. Aymor Jones, pesquisador psíquico muito conhecido naqueles dias, e que, posteriormente, foi o editor do The Spiritual Magazine, disse que Slade estava ocupando o lugar deixado por Home. O relato da primeira sessão realizada por ele com o médium indica o seu método profissional de procedimento. No caso do Sr. Holm, que se recusava a receber remuneração, as sessões eram realizadas de regra ao anoitecer no silêncio da vida doméstica. Com o Dr. Slade, porém, as sessões verificam-se a qualquer hora do dia em um dos aposentos da pensão em que reside. Cobra a taxa de vinte xelins e, de preferência, introduz apenas uma pessoa na grande sala que ocupa. Não há perda de tempo. Tão logo o visitante se senta, iniciam-se os fenômenos, prosseguindo sem interrupção e, em 15 minutos, terminam. Statham Moses, mais tarde o primeiro presidente da Aliança Espiritualista de Londres, Emite idêntica opinião a respeito de Slade. Escreve ele. Em sua presença, os fenômenos ocorrem com tanta regularidade e precisão, com tal desconsideração para as chamadas condições e com tão ampla facilidade de observação, que me satisfazem completamente. É impossível conceber circunstâncias mais favoráveis à investigação minuciosa do que aquelas nas quais presenciei os fenômenos que, com velocidade tão surpreendente, ocorrem em sua presença. Não há hesitação nem tentativas. Tudo é rápido, nítido, decisivo. Os operadores invisíveis sabem exatamente o que vão fazer e o fazem com presteza e exatidão. A primeira sessão de Slade na Inglaterra realizou-se em 15 de julho de 1876, com a presença do iminente espiritualista Sr. Charles Blackburn e do Sr. W. H. Harrison, editor do The Spiritualist. Em plena luz do dia, o médium e os dois assistentes ocuparam três lados de uma mesa comum, que media cerca de quatro pés de lado. No quarto lado da mesa, havia uma cadeira vaga. Slade pôs um minúsculo pedaço de lápis, aproximadamente do tamanho de um grão de trigo, sobre a ardósia e encostou-a na parte de baixo do tampo da mesa, segurando-a com uma das mãos. Ouviu-se o ruído de algo sendo escrito na ardósia. Quando esta foi examinada, verificou-se ter sido aí escrita uma breve mensagem. Enquanto ocorria esse fenômeno, as quatro mãos dos assistentes e a mão livre de Slade estavam presas umas às outras no centro da mesa. A cadeira onde o Sr. Blackburn estava sentado moveu-se quatro ou cinco polegadas sem que ninguém, exceto ele, mantivesse contato com ela. A cadeira vaga, que estava no quarto lado da mesa, pulou subitamente batendo o assento contra a borda inferior da mesa. Certa mão, parecendo estar viva passou duas vezes em frente do Sr. Blackburn, enquanto ambas as mãos de Slade estavam sendo observadas. O médium segurou um acordeão debaixo da mesa e, enquanto sua outra mão estava sobre o mesmo móvel à vista de todos, foi tocada a canção Lar do Zilar. Em seguida, o Sr. Blackburn segurou o acordeão do mesmo modo. O instrumento foi, então, violentamente puxado, ouvindo-se a execução de uma nota. Enquanto isso ocorria, Slade tinha as mãos sobre a mesa. Finalmente, os três participantes levantaram as mãos à altura de um pé acima do referido móvel, o qual se ergueu até tocá-las. Numa outra sessão, realizada no mesmo dia uma cadeira levantou-se cerca de quatro pés, sem ter sido tocada por ninguém. Além disso, quando Slade descansou uma das mãos no espaldar da cadeira, onde se sentara a senhorita Blackburn, esta foi erguida, juntamente com o móvel, cerca de meia jarda do chão. O Sr. Staten Moses assim descreve uma das primeiras sessões que realizou com Slade. Derramava-se na sala um sol de meio-dia bastante quente para torrar qualquer um. A mesa estava descoberta. O médium sentara-se de tal modo que tinha todo o corpo à vista. Não havia presença de outro ser humano além de nós dois. Que condições poderiam ser melhores? As batidas produziram-se instantânea e intensamente, como se fossem provocadas pelo punho cerrado de um homem vigoroso. Obteve-se a escrita, dentro das condições fixadas em três lousas, numa que o doutor Slade e eu prendíamos, numa outra, posta no lado da mesa mais afastado do médium, segura apenas por mim, e em outra ainda, trazida por mim e que eu mesmo segurava. A última escrita levou mais tempo para ser executada. Ouvia-se distintamente o ranger do lápis formando cada palavra. Uma cadeira que me estava oposta levantou-se algumas polegadas do chão. A ardósia que eu detinha foi arrancada de minha mão e transportada para o outro lado da mesa, onde não poderia ser alcançada nem pelo doutor Slate, nem por mim, produzindo-se ali a escrita. O acordeão tocou em meu derredor, enquanto o doutor o segurava pela parte inferior. Finalmente, a um toque de sua mão no encosto da cadeira onde me sentava, esta levitou, alçando-me com ela. O próprio Sr. Stanton Moses era médium poderoso, e esse fato, sem dúvida, auxiliou na observância das condições dos fenômenos. Acrescenta a ele. Já observei inúmeros fenômenos de tipos variados, mas jamais os tinha visto ocorrerem tão rapidamente, de forma consecutiva e em plena luz do dia. O tempo inteiro da sessão não era mais que meia hora, e, uma vez iniciados, os fenômenos se sucediam sem interrupção. Tudo correu bem durante seis semanas. Londres estava entusiasmada com os dons de Slade. De repente, contudo, houve uma embaraçosa interrupção desse entusiasmo. No início de setembro de 1876, o professor Ray Lancaster e o Dr. Donkin realizaram duas sessões com Slade. Na segunda dessas sessões, ao pegar a ardósia, o professor Lancaster encontrou a escrita quando ninguém pensava pudesse estar escrito algo ali. Era ele inteiramente sem experiência em pesquisa psíquica. Do contrário teria sabido ser impossível dizer-se em que momento da sessão a escrita se forma. Por vezes, uma folha inteira é preenchida de modo vertiginoso, enquanto, em outras ocasiões, se ouve claramente, o autor é testemunha disso, o ranger do lápis, linha por linha. Para Ray, entretanto, era um caso evidente de fraude. Assim, não apenas escreveu All The Times denunciando Slade, como iniciou o processo contra ele por obtenção de dinheiro mediante fraude. Críticas a Lancaster em apoio a Slade logo surgiram, vindas do Dr. Alfred Russell Wallace, Professor Barrett e de outros. O Dr. Wallace afirmou que o relato do Professor Lancaster a respeito dos fatos ocorridos na aludida sessão destuava de tudo o que ocorrera durante sua própria visita ao médium, bem como das experiências escritas por Sgt. Cox, Dr. Carter Blake e muitos outros. Portanto, somente poderia considerar o caso como um exemplo chocante da teoria das ideias preconcebidas criada pelo Dr. Carpenter. Aplicando essa teoria ao caso concreto, diz o Dr. Wallace o professor Lancaster começou a observar os fenômenos com a prévia convicção de que eles eram uma impostura. Assim, acreditou ter visto que estava de acordo com sua ideia preconcebida. Na verdade, o professor Lancaster revelou seu preconceito quando, referindo-se ao artigo que fora lido pelo professor Barrett em 12 de setembro na Associação Britânica, artigo que trata dos fenômenos espiritualistas, disse, em carta dirigida ao The Times, as discussões da Associação Britânica foram degradadas pela inclusão do espiritualismo. O professor Barrett declarou que Slade possuía uma pronta resposta para as acusações. Tal resposta era baseada na própria ignorância acerca do momento de formação da escrita. Ele descreve uma seção de grande valor probante em que a ardósia foi colocada em cima da mesa, debaixo de seu cotovelo. Segurava uma das mãos de Slade, que tinha os dedos da outra mão, tocando de leve a superfície da ardósia. Nessas condições, a escrita ocorreu no lado de dentro da lousa. Refere-se posteriormente a um famoso cientista, seu amigo, o qual obteve a escrita numa ardósia que segurava firmemente, enquanto ambas as mãos do médium se encontravam sobre a mesa. Tais exemplos de certo afigurar-se-ão decisivos ao leitor imparcial, restando claro que, se o positivo é firmemente estabelecido, eventuais fatos negativos não terão efeito algum sobre a conclusão do assunto. O julgamento de Slade ocorreu na corte de polícia de Bow Street, no dia 1 de outubro de 1876, sob a presidência do juiz Flowers, sendo o Sr. George Lewis responsável pela acusação e o Sr. Manton pela defesa. Os depoimentos sustentando a legitimidade das faculdades mediúnicas de Slade foram prestados pelo Dr. Alfred Russell Wallace, por Sgt. Cox, pelo Dr. George Wilde e por mais uma pessoa, já vista que se permitiram apenas quatro testemunhas. O juiz asseverou que os testemunhos constituíam prova esmagadora dos fenômenos. Contudo, ao julgar o caso, desconsiderou-os, fundamentando-se tão somente nas provas de Lancaster e de seu amigo Dr. Donkin. Seu argumento, foi que deveria basear a decisão nas inferências deduzidas de fatos naturais conhecidos. Certa declaração do famoso mágico Sr. Maskelin, de que a mesa usada por Slade era adaptada para truques, foi desmentida pelo carpinteiro que a construiu. A mesa em referência pode agora ser vista nos escritórios da Aliança Espiritualista de Londres. É inacreditável ter alguém a ousadia de colocar em perigo a liberdade de uma pessoa prestando depoimento falso de natureza tal que foi capaz de alterar o curso do processo. Com efeito, em face dos depoimentos de Ray Lancaster, Donkin e Maskelin, é difícil imaginar-se como o Sr. Flowers poderia inocentar o réu, pois diria com toda a razão. O que está diante da corte não é o que aconteceu em outras ocasiões, por mais convincentes possam ser as eminentes testemunhas que depuseram a favor do acusado, mas o que ocorreu em determinada sessão. E nesse caso, temos duas testemunhas de um lado e somente o prisioneiro do outro. A mesa adaptada para Truque certamente decidiu a Lidy. Slade é condenado por ato de vadiagem, a três meses de prisão com trabalhos forçados. Interpôs recurso, sendo solto mediante fiança. Ao ser julgado o apelo, ele é finalmente absolvido, mas com fundamento em ponto técnico. Não se deve presumir, contudo, que, embora a condenação tenha sido afastada por motivo de ordem técnica, a saber, a omissão das expressões, por quiromancia ou outro meio que aparecem na lei, na ausência dessa falha processual, o médium não pudesse ser absolvido com base no próprio mérito do caso. Slade, cuja saúde tinha sido seriamente afetada pela pressão que lhe impôs o processo, partiu da Inglaterra para o continente um ou dois dias mais tarde. Estando em Hague, Após um descanso de poucos meses, escreveu ao professor Lancaster propondo-lhe retornar a Londres para dar-lhe, em ambiente reservado, exaustivas demonstrações de sua força psíquica desde que não sofresse qualquer tipo de constrangimento. Não recebeu resposta à sua sugestão, a qual seguramente não é a de um homem culpado. Em 1877, os espiritualistas de Londres fizeram um manifesto em homenagem a Slade nos seguintes termos. À vista do encerramento deplorável da visita de Henry Slade a este país, nós, abaixo-assinados, desejamos registrar o elevado conceito que temos de sua mediunidade, bem como a reprovação pelo tratamento a ele dispensado. Consideramos Henry Slade um dos mais valiosos médiums dos tempos atuais. Os fenômenos que ocorrem em sua presença se revestem de rapidez e regularidade raramente igualadas. Ele nos deixa não apenas com a reputação intacta, a despeito do processo de nossa corte de justiça, mas com um volume de testemunhos a seu favor que, de certo, não teria obtido de outra maneira. Assinam o documento o Sr. Alexander Calder, presidente da Associação Nacional Britânica dos Espiritualistas, e inúmeros representantes espiritualistas. Infelizmente, porém, são os contra e não os a favor que alcançam o ouvido da imprensa, e mesmo agora, passados 15 anos, Seria difícil encontrar um jornal suficientemente esclarecido para fazer-lhe justiça. Os espiritualistas, no entanto, mostraram grande energia ao apoiar Slade. Antes do julgamento, foi levantado um fundo de defesa e os espiritualistas da América elaboraram um memorial dirigido ao ministro americano em Londres. No interregno entre a condenação em Wall Street e o julgamento do recurso, foi enviado ao secretário do interior outro memorial, protestando-se contra a ação do governo de prosseguir no processo após a apelação. Enviaram-se cópias deste último documento a todos os membros do Legislativo, aos magistrados do Middlesex, a vários membros da Sociedade Real e a outras corporações públicas. A senhorita Kisling Berry, secretária da Associação Nacional dos Espiritualistas, remeteu uma dessas cópias à rainha. Depois de realizar sessões com êxito em Hague, Slate foi a Berlim, em novembro de 1877, onde despertou o mais aguçado interesse. Consta que ele não tinha conhecimento da língua alemã. Contudo, apareceram nas ardósias mensagens em alemão, escritas em caracteres do século XV. O Berliner Fremdenblatt, de 10 de novembro de 1887, publicou o seguinte. Desde a chegada do Sr. Sleide ao Hotel Comprins, a maior parte do mundo culto de Berlim, vem sofrendo de uma epidemia que podemos chamar de febre espiritualista. Descrevendo suas experiências em Berlim, Slay disse que começou por converter o dono do hotel, usando ardósias e mesas deste último na própria casa do hospedeiro. O referido proprietário convidou o chefe de polícia e vários cidadãos eminentes de Berlim para testemunharem as manifestações. Essas pessoas declararam-se convencidas. Escreve Slade. Samuel Belakini, mágico da corte do imperador da Alemanha, realizou experiências comigo gratuitamente durante uma semana. Proporcionei-lhe duas a três sessões diárias, sendo que uma delas em sua própria casa. Depois de fazer uma investigação completa das manifestações, Belaquini foi a um notário público e prestou juramento sobre a inexistência de fraude. Os fenômenos eram genuínos. A declaração de Belaquini foi publicada, ratificando a informação de Slade. Diz ele que, depois de minuciosa investigação, chegou à conclusão de que explicar os fenômenos por meios de truques mágicos é absolutamente impossível. A conduta dos mágicos parece ter sido determinada por uma espécie de união comercial provocada pelo ciúme, como se os resultados produzidos pelos médiuns constituíssem, de algum modo, uma quebra de monopólio. Esse alemão esclarecido, porém, ao lado de Houdin, Keller, e uns poucos mais, demonstrou possuir mente mais aberta. Seguiu-se uma visita à Dinamarca e, em dezembro, iniciaram-se as sessões históricas com o professor Zollner, em Leipzig. Um relato completo dessas sessões pode ser encontrado na Física Transcendental de Zollner, traduzida para o inglês pelo Sr. C. C. Massey. Zollner era professor de Física e Astronomia da Universidade de Leipzig e, em suas experiências com Slate, foi acompanhado por outros cientistas, entre os quais William Edward Weber, professor de Física, Professor Scheibner, ilustre matemático, Gustav Theodor Fechner, professor de Física e filósofo naturalista eminente. Todos eles conforme asseverou o professor Zollner, ficaram perfeitamente convencidos da realidade dos fatos, excluindo por unanimidade a impostura e a prestidigitação. Os fenômenos em referência incluíam, entre outros, a produção de nós em uma corrente sem extremidade, o rompimento do cortinado do leito do Sr. Zollner, o desaparecimento de uma mesa pequena e sua subsequente descida do teto em plena luz. Tudo isso ocorria numa residência particular, sob rigorosa observação, notando-se em especial a aparente passividade do Dr. Slade durante as manifestações. Certos críticos julgaram insuficientes as precauções adotadas nessas experiências. O doutor J. Maxwell, crítico francês perspicaz, ofereceu a eles excelente resposta. Referiu que os investigadores psíquicos conscienciosos e habilidosos costumam omitir em seus relatórios que toda a hipótese de fraude foi estudada e eliminada na suposição de que tal circunstância estaria implícita em sua afirmação da realidade do fato. Esse procedimento evita, inclusive, a elaboração de relatórios muito longos. Críticos ardilosos, entretanto, não hesitam em condená-los, sugerindo possibilidades inadmissíveis de fraude dentro das condições observadas. Zoner, diante da suposição de que teria sido enganado quando realizava a experiência das cordas amarradas, afirmou dignamente... Se os fundamentos desse fato, deduzidos a partir de minha própria concepção de espaço, são negados, remanesceria tão somente outra espécie de explicação, inspirada por um código de respeito moral que, é bem verdade, está sendo atualmente muito empregado. Essa explicação consistiria em admitir-se que tanto eu quanto os honrados homens e cidadãos de Leipzig em cujas presenças diversas dessas cordas foram lacradas, somos impostores vulgares ou, então, não temos senso suficiente para perceber que o senhor Slade tinha feito os nós antes de as cordas serem seladas. A discussão de tal hipótese, contudo, não mais pertenceria ao domínio da ciência, mas sim ao da decência social. Como exemplo da negligência com que os opositores do espiritualismo fazem suas declarações, pode ser mencionado o fato de que o Sr. Joseph McCabe, que perde apenas para o americano Houdini em se tratando de incorreções grosseiras, se refere a Zollner como professor obtuso e decrépito. No entanto, Zoner faleceu em 1882, com apenas 48 anos de idade. Além disso, as experiências com Slade verificaram-se no período de 1877 a 1878, quando o distinto cientista estava em seu pleno vigor intelectual. Os oponentes foram ao ponto de declarar, tal sua animosidade que Stoner estava desequilibrado e que sua morte, alguns anos mais tarde, tinha sido acompanhada de fraqueza cerebral. Investigação realizada pelo Dr. Funk pôs término a essa controvérsia, embora, infelizmente, seja fácil encontrar amplamente divulgadas as acusações, mas, muito dificilmente, as refutações. Eis o documento referente ao assunto. Recebemos sua carta de 20 de outubro de 1903, endereçada ao reitor desta universidade. O reitor, que não tivera relacionamento pessoal com Zoner, aqui se instalou após sua morte. Entretanto, informações recebidas dos colegas de Zoner atestam que este, durante todos os estudos na universidade até a sua morte, possuía a mente sólida e perfeita saúde. Uma hemorragia que o acometeu na manhã de 25 de abril de 1882, enquanto tomava o café da manhã com sua mãe, provocou-lhe o falecimento logo em seguida. É verdade ter sido o professor Zollner ardente e crente no espiritualismo e como tal amigo íntimo de Slade. Dr. Carl Bucker, professor de Estatística e Economia Nacional da Universidade. Certa feita, Zollner, Weber e Scheipner, todos três professores da universidade, presenciaram uma manifestação vigorosa de força psíquica. Deve-se dizer que fatos dessa natureza só se verificam ocasionalmente quando as condições são favoráveis. Em um canto da sala, via-se pesada tela de madeira. Subitamente, Ouvimos violento estalo como se fosse descarga de uma grande bateria de garrafas de Leyden. Um tanto alarmados, voltamos-nos para o ponto de onde vier o som e vimos a tela de madeira cair, dividindo-se em dois pedaços. Os fortes parafusos de madeira de 0,5 polegada de grossura foram arrancados de cima a baixo sem que tivéssemos percebido qualquer contato de Slade. As partes quebradas distavam do médium pelo menos cinco pés, estando ele de costas para a referida tela. No entanto, ainda que ele tivesse pretendido partir esta última por algum movimento lateral inteligentemente planejado, teria sido necessário prendê-la do lado oposto. Estando a tela quase solta e, além disso, sendo os veios da madeira paralelos ao eixo dos ferrolhos cilíndricos, a fratura em pedaços somente poderia ter sido realizada por uma força que agisse longitudinalmente. Ficamos atônitos diante dessa inesperada e violenta manifestação de força mecânica e perguntamos a Slade o que tudo aquilo significava. Ele apenas deu de ombros, dizendo que tais fenômenos raramente ocorriam em sua presença. Enquanto falava, estando ainda de pé colocou um pedaço de lápis de ardósia na superfície polida da mesa e, sobre ele, uma lousa que eu mesmo tinha comprado e acabara de limpar. Em seguida, pressionou com cinco dedos abertos da mão direita a parte superior da referida lousa, enquanto sua mão esquerda permanecia no centro da mesa. Iniciou-se, então, a escrita na superfície interna da ardósia e, quando Sleida virou apareceu grafada a seguinte sentença em inglês. Não foi nossa intenção causar prejuízo. Pedimos-lhes desculpas pelo acontecido. Estávamos bastante surpresos por ter sido escrita realizada naquelas circunstâncias, principalmente pelo fato de as mãos de Slade permanecerem imóveis enquanto a redação se produzia. Na tentativa desesperada de explicar o incidente, o senhor McCabe afirma não restar dúvida de que a tela fora quebrada anteriormente, tendo sido seus pedaços presos depois por meio de fios. Como se vê, não há limite para a credulidade dos incrédulos. Após uma série de sessões bem-sucedidas em São Petersburgo, Slade retornou a Londres em 1878 por poucos dias seguindo viagem para a Austrália. Interessante relato de seu trabalho nesse país pode ser encontrado no livro de James Curtis, Sussurros na Cidade de Ouro. Em seguida, voltou para a América. Em 1885, apresentou-se à Comissão Seibert para Investigação e, no ano de 1887, visitou de novo a Inglaterra com o nome de Dr. Wilson, embora todos soubessem de quem se tratava. Presume-se ter ele usado um pseudônimo com medo da reabertura do velho processo. Na maioria de suas sessões, Slade demonstrou possuir a faculdade de clara evidência. Era muito frequente também o aparecimento de mãos materializadas. Na Austrália, onde as condições psíquicas eram boas, obteve materializações de espíritos. O Sr. Curtis diz que o médium se recusava a fazer sessões com este último propósito não só porque o deixavam enfraquecido por algum tempo, como também pelo fato de preferir trabalhar em plena luz. Consentiu, no entanto, em tentar a experiência com o Sr. Curtis, que assim descreve o ocorrido em Ballarat, Victoria. A primeira vez que houve materialização de um espírito foi no Hotel Lester. Coloquei a mesa numa distância de aproximadamente quatro a cinco pés da parede esquerda do quarto. O Sr. Slade sentou-se à mesa no local mais afastado dessa parede, enquanto me sentei perto dele, mas no lado do móvel que ficava na direção da parede norte do quarto. A luz de gás foi reduzida o suficiente para que se pudessem ver claramente todos os objetos do aposento. Colocamos nossas mãos umas sobre as outras, como em pilha única. Permanecemos quietos durante cerca de dez minutos, quando observei, entre mim e a parede, algo semelhante a pequena nuvem vaporosa. À primeira vista, pareceu-me o chapéu de feltro cinza esbranquiçado de um cavaleiro. Essa espécie de nuvem rapidamente cresceu e transformou-se numa mulher, numa dama para ser exato. O ser assim formado era perfeito. Ergueu-se do solo até a altura da mesa, ocasião em que pude mais distintamente observar-lhe o aspecto. Os braços e as mãos tinham formas elegantes. A testa, a boca, o nariz, as maçãs faciais e o belo cabelo castanho apresentavam-se harmoniosamente. Cada parte concordava com o todo. Somente os olhos eram velados porque não se materializaram completamente. Calçavam-lhe os pés sapatos brancos de cetim. O vestido resplandecia sob a ação da luz. Nunca tinha visto um tão belo. Suas cores alternavam-se do cinza prateado ao branco-cinza brilhante. A figura era toda graciosa e o vestuário primoroso. O espírito materializado deslizou e caminhou pela sala, fazendo a mesa balançar, vibrar, saltar e inclinar-se consideravelmente. Pude também ouvir o roçar do vestido quando a visitante celeste se transportava de um lugar para outro. Depois, a forma espiritual, dissolvendo-se gradualmente, a dois pés de distância de nossas mãos, ainda imóveis e empilhadas, desapareceu. As condições dessa bela sessão... Em que as mãos do médium estavam totalmente seguras e havia luz suficiente para a visibilidade, afiguram-se-nos satisfatórias, admitida a honestidade da testemunha. Considerando-se, porém, que o prefácio do livro antes citado inclui o apoio do testemunho de um oficial responsável do governo australiano, que menciona inclusive o inicial ceticismo do Sr. Curtis cremos poder aceitar as palavras deste último como expressão da verdade. Na mesma sessão, um quarto de hora mais tarde, a figura apareceu de novo. A aparição flutuou no ar, em seguida pousou sobre a mesa, deslizando em volta com rapidez. Por três vezes curvou a linda imagem em reverências graciosas, todas calculadas, completas de tal modo que a cabeça se aproximava seis polegadas de meu rosto. A cada movimento, ouvia-se-lhe o ruge-ruge do vestido. O rosto permanecia parcialmente velado, como da primeira vez. Depois de algum tempo, tal qual sucederá antes, a figura começou a desaparecer gradualmente, até tornar-se invisível. São descritas outras sessões da mesma natureza. À vista de todos os rigorosos e bem elaborados testes que Slade enfrentou com sucesso, a história de ter sido desmascarado na América em 1886 não se mostra convincente. Referimos-nos a ela, contudo, por razões históricas e para demonstrar que incidentes desse tipo não foram excluídos de nossa narrativa. O Boston Herald, de 2 de fevereiro de 1886, apresenta o assunto com o seguinte título. O célebre Dr. Slade, desmascarado em Weston, oeste da Virgínia, escreve sobre ardósias que descansam em seus joelhos e move mesas e cadeiras com os dedos dos pés. Observadores que estavam em sala contígua à do médium, olhando através de uma fenda assistente na porta que interligava as duas salas, viram as proezas de sua agilidade, embora os que permaneciam no mesmo ambiente com ele nada tenham percebido. Parece haver aí, como em situações semelhantes, a indicação da ocorrência de fraude, e os próprios espiritualistas juntaram-se aos que o denunciaram. Em apresentação pública subsequente, realizada no Palácio da Justiça em Weston, e que teve como objetivo a obtenção da escrita direta dos Espíritos, o Sr. E. S. Barrett, conhecido como espiritualista, adiantou-se para explicar a forma pela qual a impostura de Slade tinha sido descoberta. Chamado a falar, Slade pareceu aturdido, podendo apenas dizer, segundo o relato do jornal, que, se seus acusadores tinham sido enganados, ele também fora, pois, se fraudara, foi por ato inconsciente. O Sr. J. Simmons, administrador dos negócios de Slade, fez uma declaração honesta que parece apontar para a atuação de membros ectoplásmicos como Anos mais tarde, foi provado ser o caso da famosa médium italiana, Eusapia Palladino. Ele diz, Não duvido que esses cavaleiros tenham visto o que afirmaram ter visto, mas estou ao mesmo tempo convencido da inocência de Slade em relação à acusação que lhe foi feita. Tal acusação o senhor mesmo, o editor, teria recebido em semelhantes circunstâncias. Sei, entretanto, que minha explicação não teria força nos tribunais. Eu mesmo vi certa mão que poderia jurar ser de Slade se ele pudesse posicionar a sua daquela forma. Enquanto uma de suas mãos estava sobre a mesa e a outra mantinha a ardósia debaixo dela, apareceu uma terceira segurando uma escova de roupa. A mesma escova que pouco antes tinha sido passada em mim, do joelho para cima no lado oposto da mesa, de 42 polegadas de comprimento. Slade e seu administrador foram presos e soltos sob fiança, mas nenhum processo posterior parece ter sido instaurado contra eles. Trusdell, de igual modo, em seu livro Fatos Básicos do Espiritualismo, declara ter visto Slade efetuando o um movimento de objetos com o próprio pé asseverando a seus leitores que o médium lhe fizera confissão completa de como eram produzidas tais manifestações. Se Slade alguma vez, por arroubo de leviandade, prestou declaração nesse sentido, foi provavelmente com o intuito de fazer de bobo certo tipo de observador, dizendo-lhe exatamente o que ele esperava ouvir. Podemos aplicar, em relação a tais exemplos, o julgamento que fez o professor Zollner no incidente de Lancaster. Os fenômenos físicos por nós observados em sua presença possuem variedade tão espantosa que afastam qualquer suposição racional de que, em um único e isolado caso, tenha recorrido à impostura. Acrescenta, o que foi certamente a situação naquele exemplo especial, ter sido médium vítima dos limitados conhecimentos de seu acusador e de seu juiz. Ao mesmo tempo, existem evidências da degradação do caráter de Slade no final de sua vida. As sessões confusas com objetivos comerciais, o esgotamento físico da decorrente, corrente, os estímulos alcoólicos, para alívio temporário das tensões, tudo isso agindo sobre uma organização física muito sensível, teve consequências deletérias. O enfraquecimento do caráter com a correspondente perda da saúde pode ter ocasionado a diminuição de seus poderes psíquicos, intensificando nele a tentação de fraudar. Mesmo levando-se em conta a dificuldade de distinção entre fraude e fato psíquico puro, não se pode deixar de sentir impressão desagradável diante das provas apresentadas na comissão Seibert e do fato de os próprios espiritualistas locais terem condenado o procedimento de Slade. A fragilidade humana, contudo, nada tem de ver com a força psíquica. Aqueles que procuram provas dessa força sempre as encontrarão no período em que esse homem e suas faculdades estavam no Zenergy. Slate morreu em 1905, num sanatório em Michigan, onde fora colocado pelos espiritualistas americanos. A ocorrência teve a habitual sorte de comentários da imprensa londrina. O Star, que tem uma tradição negativa em assuntos psíquicos publicou o um artigo sensacionalista intitulado Fraudes de Fantasma, apresentando o relato superficial da acusação de Lancaster em Bow Street. Referindo-se a isso, Light assim se manifesta. Sem dúvida, tudo isso é um berço de ignorância, injustiça e preconceito. Não nos interessa discutir os fatos ou refutá-los. Seria inútil fazê-lo diante dos injustos, dos ignorantes e dos preconceituosos. Além disso, não é necessário para aqueles que sabem. Basta dizer que o estar é apenas um exemplo a mais da dificuldade de apresentação desses fatos ao público. Os jornais preconceituosos, contudo, devem acusar-se a si mesmos por sua ignorância e suas incorreções. É novamente a história dos irmãos Davenport e Maskelin. É difícil avaliarmos a carreira de Slade. Se, de um lado, somos forçados a admitir a preponderância esmagadora dos fenômenos psíquicos que produziu, de outro, não podemos afastar a existência de um resíduo que deixou a desagradável impressão de que ele misturava a verdade com a fraude. Esse mesmo comentário pode ser aplicado ao médium Monk, que desempenhou o papel considerável em parte dos anos 1870. De todos os médiuns, porém, Monk é o mais difícil de ser avaliado, pois, enquanto muitos dos fatos ocorridos por seu intermédio estão fora de toda a discussão, alguns poucos parecem estar inquinados à certeza absoluta de desonestidade. Em seu caso, como no Slade, houve causas físicas que contribuíram para a degeneração das forças morais e psíquicas. Monk era um clérigo não conformista, discípulo favorito do famoso Spurgeon. Segundo ele mesmo relatou, desde a infância estava sujeito à influenciação psíquica, situação que foi aumentando com a idade. Em 1873, anunciou sua adesão ao espiritualismo num discurso proferido em Cavendish Rooms. Logo em seguida, o que parece passou a realizar demonstrações gratuitas, em plena luz. Em 1875, fez uma excursão pela Inglaterra e Escócia, realizando apresentações que muito atraíram a atenção do público, além de provocarem numerosos debates. Em 1876, visitou a Irlanda, onde se lhe manifestou a faculdade de cura. Por esta razão era habitualmente chamado de Dr. Monk, fato este que naturalmente levantou protestos da classe médica. O Dr. Alfred Russell Wallace, observador honesto e competente, relatou uma sessão realizada com Monk, na qual se obteve prova incontestável do fenômeno de materialização. Nenhuma suspeita ou convicção surgida posteriormente poderia eliminar esse exemplo incontroverso de força psíquica. É de se notar a estreita concordância entre os efeitos, então produzidos, com as demonstrações posteriores do fluxo ectoplásmico nos casos de Eva e outros médiums modernos. Os companheiros do Dr. Wallace nessa ocasião eram os senhores Stanton Moses e o Sr. Hensley Wedgwood. Escreve o Dr. Wallace. Era uma brilhante tarde de verão e tudo aconteceu em plena luz do dia. Após breve conversa, Monk, vestido no costumeiro hábito negro clerical, pareceu entrar em transe. Em seguida, ficou de pé a poucos passos à nossa frente e, depois de alguns instantes, apontou para o lado, dizendo, — Vejam. Vimos, no lado esquerdo de seu casaco, tênue mancha branca, que se tornou mais brilhante, parecendo cintilar, enquanto se expandia de cima para baixo, formando gradualmente uma coluna de neblina junto do corpo do médium, estendendo-se-lhe do ombro aos pés. O Dr. Wallace continua descrevendo como essa forma nebulosa finalmente assumiu a figura de uma mulher envolvida em panos, a qual, pouco tempo depois, foi absorvida pelo corpo do médium. E acrescenta, O processo completo de formação de uma figura amortalhada era visto em plena luz do dia. O Sr. Redwood assegurou-lhe que tivera ainda mais notáveis manifestações dessa espécie com o Monk, estando o médium em transe profundo e à vista de todos. É impossível, depois de provas tão convincentes, haver dúvidas sobre as faculdades do médium nessa fase de sua vida. O arce Diago Colley, que tinha visto exibições semelhantes, ofereceu o prêmio de mil libras ao famoso prece-ditador Sr. J. N. Maskelin para repetir a façanha. O desafio foi aceito, mas o resultado demonstrou que a imitação em nada se assemelhava ao original. O Sr. Maskelin recorreu à justiça, mas a sentença lhe foi desfavorável. É interessante comparar o relato de Russell Wallace com a experiência posterior do Dr. Daly, conhecidíssimo juiz americano, que a descreveu nestes termos. Relanciamos os olhos para a direção do Dr. Monk e observamos algo semelhante à massa opalina de compacto vapor saindo da parte inferior esquerda de seu coração. Essa massa volumou-se, elevou-se e, em seguida, estendeu-se no sentido oposto, enquanto a porção superior tomava a forma de uma cabeça de criança cujo rosto se parecia com o do filhinho que o havia perdido vinte anos antes, aproximadamente. Manteve essa aparência apenas por um momento e subitamente desapareceu, absorvida pela parte lateral do corpo do médium. A cada vez que se repetia esse notável fenômeno, o que sucedeu quatro ou cinco vezes, a materialização era mais perfeita. A sala iluminada a gás com bastante intensidade para tornar visíveis os objetos ali existentes oferecia condições para todos testemunharem o fato. O fenômeno era raro. No entanto, foi possível aos observadores certificarem não apenas a notável faculdade do Dr. Monk como médium de materialização, mas também da admirável maneira pela qual o espírito se movimentava enquanto nossas mãos permaneciam imóveis, o que só deixava de ocorrer quando eu tinha de desatar as lousas para verificar os resultados da escrita. Depois de tal testemunho, seria inútil negar a grande força psíquica de Monk. Além de médium de materializações, o Dr. Monk era notável na produção da escrita em ardósia. O doutor Russell Wallace, em carta ao Spectator, refere-se à sessão que tivera com Monk numa residência em Richmond. Nessa oportunidade, ele mesmo limpou duas ardósias, inserindo um fragmento de lápis entre elas. Amarrou-as bem apertado, uma contra a outra, com um grosso gordão, cruzando-o de modo a impedir qualquer movimento. Em seguida, depositei as as ardósias, em cima da mesa, sem perdê-las de vista um instante sequer. O doutor Monk descansou os dedos de ambas as mãos sobre elas, enquanto eu e uma senhora, sentada no lado oposto, colocamos as mãos nos cantos das mesmas. Nossas mãos permaneceram nessa posição até que eu desatasse as ardósias para certificar-me do resultado. Monk pediu a Wallace que indicasse uma palavra para ser escrita na lousa. Ele escolheu a palavra Deus e, em resposta a determinada solicitação, decidiu que essa palavra fosse ali inserida longitudinalmente. Ouviu-se o ruído da escrita e, quando o médium retirou as mãos de sobre as lousas, o Dr. Wallace, abrindo-as, encontrou na que estava em posição inferior e na forma que solicitara, a palavra sugerida. Diz o Dr. Wallace. São os seguintes os aspectos essenciais dessa experiência. Eu mesmo limpei e amarrei as ardósias, mantive todo o tempo as mãos sobre elas. As ardósias não saíram de minha vista sequer por um momento. Eu escolhi a palavra a ser escrita e a maneira como deveria ser escrita. Isso foi feito depois de as lousas estarem amarradas e sob o meu controle. O Sr. Edward T. Bennett, secretário assistente da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, acrescenta o seguinte. Eu estava presente nessa ocasião e confirmo a exatidão do relato do Sr. Wallace. Outra boa experiência foi a descrita pelo conhecido investigador Sr. W. P. Edshieff de Belper. Narra ele referindo-se à sessão realizada em Derby no dia 18 de setembro de 1876. Havia oito pessoas no recinto, três senhoras e cinco cavalheiros. Uma dessas senhoras, jamais vista pelo Dr. Monk, tinha em mãos uma ardósia que lhe fora entregue por um dos participantes. Ao examiná-la, citada a senhora certificou-se de que estava limpa. Sobre a mesa, poucos minutos antes de nos sentarmos, havia um lápis específico para lousas. Como não foi encontrado quando procuramos, um dos investigadores achou que seria interessante se fazer a experiência com um lápis de grafite. Colocou-se então o lápis sobre a ardósia. A senhora em questão segurou a ardósia com o lápis por baixo da mesa. Ouviu-se instantaneamente o ruído da escrita e... Em poucos segundos, foi dada uma comunicação que preencheu um lado inteiro da lousa. As letras eram de tamanho muito pequeno, mas a escrita legível referia-se a assunto estritamente particular. Nessa oportunidade, realizaram-se três testes simultâneos. 1. Um, Obteve-se a escrita sem que o médium ou qualquer outra pessoa, exceto a citada senhora, tocasse na ardósia. 2. Foi usado para sua produção um lápis de grafite, conforme sugerido espontaneamente por um dos investigadores. 3. O resultado da experiência foi de grande importância comprobatória, pois a mensagem obtida tratava de assunto estritamente particular. Além disso, o Dr. Monk não tocou na ardósia durante todo o tempo da experiência. O Sr. Etchid. Refere-se também a fenômenos físicos ocorridos espontaneamente com o médium quando suas mãos estavam contidas por um aparelho denominado Stokes, o qual não lhe permitia movimentá-las nem mesmo uma polegada em qualquer direção. No ano de 1876, tramitava em Londres o processo de Slade, como já referido, e denúncias pairavam no ar. Nesses casos de denúncias, entretanto, para que o julgamento das provas seja imparcial, há que considerar um aspecto importante. É que toda vez que um homem publicamente conhecido, um mágico ou um mesmerista, por exemplo, afirma ter desmascarado um médium, ele obtém facilmente valioso espaço dos jornais, atraindo, dessa forma, a atenção daquela numerosa parte do público, ansiosa por ver os médiuns desmascarados. No misterioso e certamente suspeito caso, que passaremos na narrar, o mencionado mágico ou mesmerista era o famoso Lodge, tendo o fato acontecido numa sessão realizada em Huddersfield, no dia 3 de novembro de 1876. Repentinamente, o Sr. Lodge solicitou fosse feita inspeção no médium, o qual, por temer uma agressão, ou talvez, para evitar ser desmascarado, subiu as escadas correndo, trancando-se no quarto. Em seguida, pulou a janela e dirigiu-se à delegacia de polícia, onde prestou queixa pelo tratamento sofrido. Na verdade, houve arrombamento da porta de seu quarto, seus pertences foram revirados, achando-se no meio deles um par de luvas de lã. Monk asseverou terem sido estas confeccionadas para uma conferência em que descrever a diferença entre ilusionismo e mediunidade. Ainda, como observou um jornal espiritualista naquela ocasião, Os fenômenos mediúnicos produzidos pelo Sr. Monk não possuem relação alguma com a integridade de seu caráter. Fosse ele o maior embusteiro e, ao mesmo tempo, o mais talentoso digitador, ainda assim, persistiriam inexplicáveis as manifestações a ele atribuídas. Monk foi sentenciado a três meses de prisão e supõe-se tenha feito uma confissão ao Sr. Lodge. Depois de solto, o médium realizou com Stanton Moses uma série de sessões experimentais onde ocorreram fenômenos notáveis. Light faz o seguinte comentário. Aqueles cujos nomes citamos como testemunhas da mediunidade do Dr. Monk são considerados, pelos espiritualistas mais antigos, experimentadores argutos e escrupulosamente cautelosos. O apoio do Sr. Heisling Wedgwood, por exemplo, foi de grande peso, pois, além de conhecido como homem de ciência, era cunhado de Charles Darwin. O caso de Huddersfield, porém, apresenta um elemento de dúvida. É que, embora o acusador não fosse de modo algum pessoa imparcial, o testemunho de Sir William Barrett é claro no sentido de afirmar que Monk se utilizava algumas vezes da fraude de forma deliberada e insensível. Escreve Sir William... Surpreendi o doutor em fraude grosseira quando usava para simular um espírito parcialmente materializado um pedaço de musselina branca com uma moldura de arame ligada a um fio preto. Uma revelação assim, vinda de fonte tão segura, provoca tal mal-estar que somos induzidos a jogar na cesta de lixo toda a prova existente em favor do médium. Todavia, Devemos ser pacientes e razoáveis nesses assuntos. As sessões iniciais de Monk, como claramente demonstrado, foram realizadas com luz suficiente, circunstância que impediria o emprego de mecanismos grosseiros. Não podemos afirmar, por exemplo, que, pelo fato de um homem em determinada ocasião ter falsificado um cheque, ele nunca tenha assinado um cheque autêntico em sua vida. Admitamos, porém, o fato de Monk ser capaz de fraudar, de tomar o caminho mais fácil, quando as coisas complicavam. Portanto, cada manifestação de sua mediunidade deve ser cuidadosamente examinada. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos e conhecidos. Que Deus abençoe a todos!